Olá querido, nós estamos aqui com uma pessoa que eu respeito demais, Dr. Rodrigo Silva, sem sombra de dúvida o maior arqueólogo que nós temos no meio evangélico de todo o Brasil, um homem que tem feito diferença, tem nutrido a igreja de informações relevantes, que tem trazido para a gente confirmações de tantas coisas que a gente sempre criou pela fé. E hoje a gente tem relatos históricos que comprovam tais fatos e situações. E eu sou muito grato a Deus pela amizade desse homem tão especial. Dr. Rodrigo Silva, que prazer estar contigo agora. Glória a Deus, eu fico muito feliz. É a segunda vez que eu prego aqui na Igreja Batista Atitude do Rio. E fui muito bem recebido aqui. Glória a Deus por isso. Mil vezes glória. Eu agradeço muito aos irmãos e fico feliz por agora a gente poder ter esse papo aqui com pessoas que devem estar assistindo no Brasil e até em redor do mundo. Né? É verdade. Eu queria te dizer o seguinte. Como é que foi... É, é, essa iniciativa de ser um arqueólogo É tão distante da realidade do um brasileiro Pensar que ele pode escavar Descobrir coisas novas A partir do, do velho né? E trazer informações Não é uma cultura nossa Como é que você entrou nessa? Olha, eu digo que quase foi um chamado de Deus Porque eu estava fazendo doutorado em Novo Testamento Minha pretensão era ser apenas um teólogo Da igreja, dando aula de teologia e tudo mais Até que veio a ideia Olha, por que você não faz área de concentração menor numa visita para Israel, para conhecer a região bíblica, as terras bíblicas, e quando eu fui para lá, que teve a oportunidade de escavar em Shahar com Joseph Josef Garfinkel, que eu vi, parece que o Espírito Santo tocou, sabe aquela questão, o Espírito sofre onde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, faz um casamento disso aqui com a teologia. E eu fiz, e graças a Deus foi uma coisa muito boa, e eu louvo a Deus, porque Jesus falou, se os filhos se calarem, as próprias pedras clamaram. E dá para pregar o Evangelho também de uma, outra, de uma outra dimensão. É pegar a Bíblia e colocá-la dentro do seu contexto de maneira tridimensional. Mas eu quero deixar o meu depoimento para os irmãos. Que muitas vezes alguns pensam assim: ah, tá, é a academia ou a fé? Para mim, as duas coisas hoje são indissociáveis. Porque cada vez que eu encontro mais elementos, eu penso assim: como não acreditar? Aliás, eu tenho um ceticismo. Até eu tenho um livro escrito, O Ceticismo da Fé. Eu tenho. É. O meu ceticismo. É em não conseguir acreditar que tudo isso é mera coincidência Tem um Deus por detrás dessa história Um Deus que se preocupa conosco Onde que a, aonde que a arqueologia nos ajuda a aumentar a nossa fé? Bom, é, vamos colocar o seguinte A arqueologia tem dois papéis básicos Primeiro eu vou falar onde é que ela não ajuda Eu até mencionei isso aqui no púlpito E vou falar de novo Eu não posso pela arqueologia provar o batismo com o Espírito Santo eu não posso, pela arqueologia, provar que Deus é a trindade. Eu não posso, pela arqueologia, provar que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu posso, pela arqueologia, verificar se aquelas histórias que a Bíblia apresenta são verdadeiras. Se aquela história é verdadeira, a teologia que se assenta nessa base também o será. Além disso, traz como um plus o fato da arqueologia poder me dar um contexto no qual a Bíblia foi escrita, foi constituída, e como é gostoso. Sabe, sabe o que é, pastor, eu vou falar para você e para os nossos irmãos que estão ouvindo em casa, ou de qualquer outro lugar que estão vendo esse vídeo, é, existe uma diferença entre idolatrar a terra de Israel e ficar muito frio também não sentindo nada, eu não, nem um extremo nem outro, o extremismo é o lado da verdade que eu coloco. Eu acho que o centro aqui é o seguinte, eu não idolatro aquela terra, mas sabe aquele carinho que você tem pelo seu pai, uhum. que se você vê uma gravata, você fala assim, esse aqui meu pai usou quando eu era criança, eu ia à igreja, eu lembro do meu pai. Ou seu pai um dia pega e vai lá a casinha onde ele foi criado, onde ele pregou pela primeira vez, onde ele foi pastor. É tremendo. É tremendo. Como você ama o seu pai, aquela casinha que para mim não é nada, para você é a história de vida. Se você tiver condição, você compra aquela casinha lá para lembrar do seu pai. Israel é onde o meu Senhor sujou os pés dele. Meu Deus. Onde a história aconteceu. Não tem como passar por um lugar desse sem sentir assim aquela atmosfera de o meu Senhor esteve aqui e eu louvo a Deus por isso. Que maravilha! Eu, eu fico encantado porque ah, algumas pessoas começam a estudar e elas começam a se achar tão conhecedoras das coisas que parece que agora eles são o centro do próprio estudo que fizeram. Então a fé, a sensibilidade vai ficando de lado. E com o Dr. Rodrigo Silva é o contrário. Quanto mais ele vai estudando, mais apaixonado ele vai ficando é e a gente vai se encantando com isso. E eu louvo a Deus Glória por a isso. Deus. Agora, falar de Jesus, o personagem de Jesus. É inquestionável que o homem de Nazaré existiu. Sim. Por quê? Olha, nós temos, por exemplo, fora da Bíblia, nós temos vários depoimentos que falam da, volta de, da, da vida de Jesus e da existência dele. Você tem Flávio José, você tem Tácito, você tem Suetônio, tem o Talmud, são elementos todos fora do Novo Testamento né? que mencionam Jesus. Aliás, até um, um autor chamado Bart Herman, que é um ateu, escreveu um livro recentemente, Jesus existiu, Meu provando Deus. que Jesus existiu. Então assim, Jesus existiu de carne e osso, Deus é, pisou os pés na história desse mundo. Agora, quando eu pego esse Jesus histórico, a história dele, é, eu tenho que a, anexar aquilo à minha salvação, não tem como. Eu acho que é o seguinte, quando você é apaixonado por uma pessoa, você tem a foto dela no seu WhatsApp, Sim. ou no seu telefone, no seu celular, Perfeito. tá certo? Agora, o erro é você, na hora de, do dia dos namorados, levar o celular para comer e não a pessoa. Eu não vou no dia dos namorados levar a foto da pessoa amada Você vai levar a pessoa amada Mas a despeito de você levar a pessoa amada Você tem a foto dela Então Jesus é a pessoa amada Eu o levo comigo em todo tempo E eu guardo as fotos dele Conhecendo os lugares onde ele esteve E vendo que aquela história é real Que a história da salvação existiu E eu até digo no mundo da academia É como um provérbio chinês Que diz assim O indouto o provinciano o homem da roça, do campo, ele olha para os rios e são apenas rios. As aves são apenas aves, as flores são apenas flores. Mas o acadêmico olha para as árvores, elas não são apenas árvores. As aves não são apenas aves, é muito mais complexo. Há teses, há artigos científicos indexados sobre tudo aquilo. Mas o sábio olha para as flores e elas voltam a ser flores. As árvores voltam a ser árvores, as águas Voltam a ser águas. Então o cristão, ele tem, ele pode passar pela experiência acadêmica, mas ele tem que atingir a experiência da sabedoria, onde as coisas voltam a ser o que eram. Se ele ficar só olhando as coisas como não sendo mais apenas aquilo, ele parou no, no nível da erudição, mas não alcançou o nível da sabedoria divina, que é nada mais, nada menos que um retorno às origens, o retorno à simplicidade, o retorno a ser criança. Como Jesus falou, se não formos como crianças, não poderemos ver o reino do céu perfeito você acha que o estudo da arqueologia que vai trazendo descobertas novas né para todos nós ele também vai trazer compreensões teológicas de algumas coisas que ainda estão um pouco nebulosas para a igreja hoje ah com certeza é um, um por exemplo eu posso dar um exemplo que eu dei hoje aqui que é uma aplicação quase exegética A arqueologia para quem estuda teologia ela tem também um papel na na, na na exegese, vou dar um exemplo, é, quando eles iam selar os livros no passado, os documentos, uma carta que eu queria mandar para você, qualquer coisa, você fechava a carta assim colocava uma pequena argila e selava aquilo para que a pessoa que recebesse sabia, olha o Rodrigo mandou para mim ninguém abriu o conteúdo antes de mim, tá uhum. certo? Isso havia vários selos, várias cartas e o selo tinha o nome da pessoa do proprietário, Porém, descobriu-se uma coisa interessante na época do Império Greco-Romano. Que quando era um testamento, ao invés de ter apenas um selo, um selo, ele tinha sete selos. Opa. Porque ele era selado diante de sete testemunhas que davam depoimento que aquele testamento foi escrito e que o herdeiro é o tal. Então ele tinha sete selos. Está vendo uma relação aí. Né? Exatamente. No dia do testamento ser aberto, e a herança ser concedida, isso só podia acontecer se as testemunhas estivessem presentes e se o herdeiro estivesse presente, aí as testemunhas, ele realmente é o herdeiro, ele tem o direito, aí ele quebrava os sete selos e abria Capri. e via a herança oh. que lhe pertence. Isso é o que a arqueologia diz. Agora vamos ao Apocalipse, capítulo 5. É aí. aí muitos teólogos estão debatendo o que é o livro dos sete selos, é o livro do destino, é o livro do juízo. Eu, particularmente, Acho que Deus mostrou para João, partindo do conhecido para o desconhecido, um símbolo do que é o testamento do universo. E João chorava por quê? Porque ninguém foi achado digno, até que o cordeiro que está sentado, ele é digno. Porque na verdade, ele é. quando Cristo morreu na cruz de Calvário, ele é o herdeiro. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Ele herdou com o sangue dele e pega a herança que era dele e pela graça gratuita, o pleonasmo é proposital. Pela graça gratuita de Deus, ele doa, transfere, passa essa herança que era dele para nós. Por Glória isso que Deus. tem os sete selos do Apocalipse. Um exemplo que eu dou, como entender o Apocalipse a partir da arqueologia. Agora, você vai lá no Pé-Testamento, vê uma afirmação, vê uma, uma, uma forma de se viver e aí a gente consegue entender uma coisa futura. Exatamente. Né? Então a Bíblia realmente está muito conectada, tem que ter um autor... Dos 66 livros ali, né? que é o Espírito Santo. E a Bíblia é um livro simples, se olhar. A, a nossa dificuldade é que estamos afastados geograficamente e historicamente daqueles eventos. Estamos há dois mil anos e em outro continente Sim. com outra língua. Então, através da arqueologia eu tento isso. É como se fosse uma máquina do tempo voltando no passado, mas não pode ficar preso no passado. Por isso que eu gostei da... Eu tenho que pegar aquele passado, tornar relevante para a minha experiência de salvação hoje e lembrar que a Bíblia é, acima de tudo, uma profecia que aponta para os eventos futuros. Doutor Rodrigo Silva, mais duas perguntinhas só. Para uma pessoa tão apaixonada pela Bíblia, com certeza você tem uma percepção de como que está o Evangelho hoje. Eu não digo só no Brasil, não. Eu digo o Evangelho do mundo, porque nós temos algumas tendências. Algumas tendências de igreja, algumas tendências musicais, algumas tendências de pregação, algumas tendências de de programas na igreja que atraem pessoas e aí a minha pergunta é uma pergunta para o coração do pastor do homem apaixonado por Deus e tão estudioso da Bíblia Estão precisando rever os valores, a coisa está ficando esquisita é, tem algumas coisas que já deixaram de ser evangelho qual a sua percepção do caminho que está tomando a igreja e a teologia nesse momento eu sei que temos exceções para todos, você não está julgando ninguém, uhum. mas uma avaliação para a gente refletir. Infelizmente, eu estou chegando à conclusão que estamos vivendo um período ilustrado pela igreja de Laodiceia no Apocalipse, tu achas que és rico, mas és pobre, né? quem dera que você fosse pelo menos frio ou quente, você é morno, por isso estou a ponto de vomitar é... Sabe, Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E eu confesso para os irmãos, de coração, aqui é o Rodrigo Humano falando. É, há momentos que a gente tem a sensação de, de Elias, Senhor, só sobre ele. Ele falou, não, tem sete mil quando dobraram o Joel e Baal. Onde eles estão na hora do embate lá? Onde é que estavam os sete mil? Na hora que Elias ficou sozinho para lutar contra os profetas Baal no Monte Carmelo. Onde é que estavam os sete mil? Eles estão calados e a gente tem uma sensação que está sozinho, abandonado. Dá vontade de fugir de Jezabel. E, e, e parece que a Seara é grande, madura, mas são poucos os feios. e parece que é uma guerra em glória lutar contra o mundo e, e, e a igreja às vezes parece que está realmente, como eu falei lá na Odisseia patinando, brincando, brincando e muitos escândalos surgindo, muita coisa acontecendo mas dizem que os, a luz do sol é o melhor detergente porque ela coloca a, a, as claras tudo que está sujo né? Então eu acho que por estarmos vivendo os momentos finais da história deste mundo, realmente as coisas mais ruins estão se levantando. Isso significa que o diabo está irado, está sacudindo o povo de Deus. E nós temos que ter a convicção de que estamos fazendo o nosso papel e ter a coragem de ser minoria. Os crentes hoje não querem ser minoria. Como é que era o processo de mento, por exemplo, de conversão do passado? O sujeito aceitava o evangelho, aceitava Jesus como seu salvador pessoal, passava um período de desassocialização porque se toda, todo domingo de manhã ele ia jogar sinuca com os colegas no boteco, agora ele vai para a igreja. Uh -huh. Aí os colegas vão ah, o fulano agora virou crente, é isso aí. É. E agora ele está usando outra roupa, outra linguagem, outra gíria, aí ele começa a socializar com a igreja, põe a Bíblia debaixo do braço. Uh -huh. Mas hoje nós estamos num momento em que as pessoas não querem mais ir à igreja para serem servos de Cristo. Eles querem a igreja para serem clientes de uma mega church. Eles não querem um pregador do evangelho. Eles querem um coach ensinando dicas de como ele pode melhorar a solução dele e os problemas. Eles não querem um Jesus que pregue pecado e salvação. Eles querem um Jesus que pregue apenas é, coisas normais da vida e palestra de autoajuda. Isso é muito perigoso. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Eu não posso dizer que eu sou o melhor. Seria muito muito erro teológico dizer isso. Mas na minha fraqueza eu digo que eu quero estar com o Senhor. E eu conclamo, pastor, a todos que nos, nos, nos ouvem, até essa, essa fidelidade também. Porque infelizmente, hoje nós temos uma igreja muito rica de cultura inútil. Porque todo mundo sabe o nome de todos os jogadores do Corinthians, do Botafogo, do Flamengo, mas, do não, Flamengo sabem, mas não sabem o nome dos Doze Apóstolos. <risos> é verdade. Não sabem o nome dos Doze Apóstolos. É, sabem é, é, é, citar de cor os últimos filmes que ganharam o Oscar, mas não sabem nem achar Abacuque na Bíblia. Né? Então, eu acho que devemos voltar. Sabe? Eu não sou crente de berço, mas eu tenho uma cabeça um pouco é, é, é conservadora nesse sentido. Eu gostaria de voltar um pouquinho aos, ao espírito de Billy Graham, daqueles pregadores que falavam assim, venha a Jesus hoje, receba Jesus como seu Salvador e arrependa-se arrepende dos seus pecados. E não meramente assim, você meu amigo, minha amiga, que está com problema na empresa, venha que Jesus vai te dar prosperidade e tudo mais. E, e a igreja não é um clube, a igreja é um exército para lutar contra o mal, Amém. sabe? e nós devemos nos estar nesse exército. Estamos vivendo o tempo do fim e o diabo desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, como frase final eu digo, você é muito importante. Pra, aliás, você é amado de Deus. Mas quando nós somos amados de Deus, passamos a ser importantes para Satanás. É então cuidado. Estamos num grande conflito entre o bem e o mal e os dois lados querem você. É. Temos que refletir sobre tudo isso que foi dito e eu corroboro essa ideia. Acho que a gente tem que repensar o que é sucesso. Acho que a palavra sucesso para nós, crentes em Jesus, servos do Senhor Jesus, é, a gente precisa questionar um pouco mais o que essa palavra realmente significa. Mas falando de coisa boa, em setembro nós temos uma caravana para Israel e eu vou ter o privilégio de estar com o meu professor aqui. E eu o privilégio de é... estar com ele, viu? E nós vamos estar juntos em Israel. Vamos ter uma conferência com o Dr. Rodrigo Silva. E... qual é a dia da saída mesmo, hein? De 8 a 17 de setembro. 8 a 17 de setembro. De 2020. Vai que alguém vê se... De esse 2020, 2020, hein? De 2020. 2020. <risos> né? Então nós estamos aí bem felizes com essa caravana. E eu queria contar com a sua presença. Você pode ligar aqui para esse telefone aqui e você vai poder estar conosco nós vamos passear pelos lugares bíblicos, ter ali aulas ao ar livre nos ambientes, em tudo e vamos poder depois também sentar numa poltroninha de um centro de convenções e ouvir tudo aquilo que Deus tem dado ao seu servo e o privilégio é abrir a Bíblia e apontar com o dedo Meu Deus. E, e, e por favor vá com a Bíblia na mão, um lápis, porque vão, três coisas vão ter lá, você vai ter turismo, é lógico, vai ter momento espiritual de entrega a Deus e cultura bíblica, a Bíblia não vai ser mais lida da mesma maneira, isso a gente pode garantir, você isso já foi Isso sabe disso, eu já fui para Israel mais de umas 25 vezes, mas não tem uma vez que eu vá, que tem um momento que eu não chore, que eu emocione como se fosse a primeira vez é que verdade, eu estivesse lá. É verdade. Então vá, faça esse, esse projeto, vai ser muito bom estarmos lá onde a coisa aconteceu. Você tem que ir, você tem que ir. Meu irmão, você me abençoe, edifica viu? muito. Glória muito a obrigado pelo teu carinho. Continua edificando a gente aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Ah, me época que achará de Jesus, que Josué e Yeshua, Jesus. o Senhor salva. É, meu Deus. <risos> Deus, Deus abençoe. Faça um abraço. Tchau, tchau.